Você está no canal JRV Informática, seja bem-vindo. No vídeo de hoje vamos te ensinar um pouco de informática básica. Vamos falar de algumas teclas de atalho do teclado. Vou deixar o teclado na tela para vocês irem acompanhando. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho. Vamos começar pelo Shift. Serve basicamente para deixar a letra maiúscula ou minúscula. Mas existem comandos que você pode usar como teclas de atalho, usando Shift e outras teclas. Como, por exemplo, as teclas Shift e F10. Você vai clicar e segurar as duas teclas ao mesmo tempo. E vai abrir os mesmos comandos de quando você clica no mouse do lado direito. Então, se por algum motivo o mouse não funciona, você pode usar essa tecla de atalho para abrir esse comando. O próximo é o Shift e o Del, ou seja, a tecla Delete. Ela vai excluir um arquivo permanentemente, ou seja, ele não vai para a lixeira, vai ser excluído e você não vai mais poder recuperar esse arquivo. Também existem comandos que usam três teclas, por exemplo, o CTRL, o SHIFT e o N. Esse comando abre uma guia anônima no navegador. CTRL, SHIFT e ESC. Abre o gerenciador de tarefas do Windows. Você está gostando da nossa aula? Fala aqui para mim sobre qual assunto dentro da informática você gostaria de ver aqui no canal. Vamos falar um pouquinho do Ctrl. Essa tecla vem da palavra controle. Se você usar o Ctrl e a letra T, serve para selecionar todo o texto quando você estiver usando, por exemplo, o Word. Vou fazer aqui uma demonstração. Ctrl P. Esse comando é bem conhecido para imprimir a página ou o arquivo. Ctrl C é para copiar. Você seleciona a parte que você quer copiar e aperta o Ctrl C. E o Ctrl V é para colar aquilo que você copiou. Ctrl F para pesquisar uma palavra-chave na internet. Agora vamos mudar um pouco, vamos falar da tecla Windows. O Windows UI vai abrir as configurações. O Windows e o M vai minimizar todas as telas que estiverem abertas e você vai ter acesso à área de trabalho. O Windows R vai abrir a aba Executar. O Windows mais Pause Blake serve para abrir as propriedades do sistema. Tá conseguindo anotar todos os comandos? Qualquer dúvida, nos avise aqui nos comentários que vamos ter o maior prazer em respondê-lo. O próximo é a tecla Del, que vem da palavra Delete. Acredito que essa todo mundo já conhece, né? Para excluir, deletar. E o Enter é para você confirmar, dar Play, OK...